E aí, pessoal, beleza? Aqui é o seu Tietê, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse vídeo, eu trago para vocês uma evolução aqui do zero, mano. A continha que eu criei do zero, conta sub do Tietchan. Essa conta eu vou doar para vocês, beleza? Vai ter que ver uma, um sorteio no canal, com formulário, tudo certinho. Tudo para a pessoa ganhar e seja é, beleza? Mas se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E também comenta aí, mano. Comenta alguma coisa que você acha relevante que... Aqui no, no servidor e do vídeo que eu vou postar aqui, beleza? Mano, esse vídeo, o intuito dele, eu vou fazer ele em três partes. Primeira evolução é pegando os atributos, pegando alguns itens... O que, que eu fiz? Eu já entrei no DD Tank aqui no painel. Já entrei no painel aqui do DD Tank. Peguei todos os itens que precisa. Mano, não é possível que você não sabe usar o painel. Cara, se você não sabe usar o painel, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar um link do vídeo que eu mostro nesse DD Tank, nesse próprio DD Tank, usando o painel. Como que usa o painel? Tudo certinho. Tem um vídeo aqui no canal que é específico para isso. Então eu decidi querer pegar as coisas no painel e deixar esse vídeo na descrição para vocês assistirem. Mas se inscreve aí, galera, porque a meta é 4K antes de terminar esse ano. Eu sei que a gente consegue, porque. O canal tá que ver um feedback muito bom. Muito obrigado porque tá assistindo os vídeos, deixando o seu like, comentário aqui tudo. E eu vou sortear essa conta para vocês, como eu disse. Você vai entrar no painel, você vai pegar que ver o escolar, beleza, mano? Todos os colar. Olha, eu peguei esse escolar aqui, ó. Aí ó, anel sagrado. Você pega o anel sagrado e pulseira sagrada. Tudo mais 10. Peguei o amor eterno. A arminha não tem relevância, mas eu peguei o mega trovão. E também quer ver, peguei essa arminha. Eu peguei outra arminha aqui essa daqui, ó, Foros Mortais 337 Tudo certinho Peguei esse emblema do mestre aqui 125 e também peguei, quer ver O escudo de gold aqui, né Escudo gold, pra falar a verdade, né Não, escudo de ares com mais gold, Acertou, tá ah Acertei miserável E também peguei esses negócios aqui, ó Porque tem painel, daí tava tá pra pegar tudo Daí você pega tudo que eu peguei aqui, mano No painel, ó. vou deixar aqui, ó Pra mostrar pra vocês, ó Vou até falar, priores de montaria, para a galera que é nubinha, né? É, ué. de montaria que eu peguei, peguei, quer ver? Espírito, ó, de montaria, espírito de luta, potencial de fonte, é, totem de pe é, pedras de runas. É, é ué. Runas, pra falar a verdade, né? Totem, é, é totem de pedras de runas. Acertou, Eu Também peguei as, os cartão aqui, peguei, que ver, as coisas pra colocar gold, as pedras pra deixar dourado, né? Mas eu acho que já vem tudo gold aqui Não sei nem pra que que eu peguei isso Porque já vem tudo dourado Mas às vezes pode querer um não vim dourado daí eu deixei, né Eu vou colocar essas coisinhas aqui ó Isso aqui ah, Isso aqui Deixa eu ver. isso Esse cabelo aqui é top Vou deixar isso aqui Isso aqui falta que uma ah, Um efeito de rosto Algumas coisinhas Deixar a continha basicamente assim é, Que esse olhar assim mais sinistro Depois quem ganhar a continha Muda, coloca do jeito que quer e aqui não tem muito... O inventário aqui com as roupas, com as coisas, não tem muita oportunidade, sei não. Deixa eu ver que arma que eu vou colocar. Vou colocar isso daqui mesmo. Vou colocar os clarzinhos. beleza? estão vendo aí que já tá aumentando né, a tributo aí, ó. Já 5k e tal. Mas a gente vai pegar muita tributo aqui nesse vídeo, mano. 23k que a gente vai pegar de atributo aqui. Bota o Já um aí nos comentários. é daquele naipe, meu filho. Ó, montaria para você ativar, é, você tem que pegar o evento que tem aqui, no, é, esse negócio aqui de missão, né, foi falar a verdade, não evento, é evento, é, mas missão. E aqui, tá vendo aqui, ó, do lado do FC embaixo da VIP, embaixo da VIP, que você vai vir aqui, ó, estação de brinde na estação de brinde que que é o que que pode que? Daí você vai quando você pegar a fc 100k de fc você retira esse prêmio 500k de fc 1 milhão de fc 2 milhões 5 milhões 10 milhões e assim vai daí você vai pegando todas essas coisinhas aqui ó e nisso vem o que colar ó vem quer ver, o terninho muito bom vem a brama muito boa ó vem todos todas as coisinhas que vem nisso aqui tá muito bom mesmo mano e muita gente não sabia se você não sabia disso aqui galera porque muita gente não sabe, nesse né, negócio de estação de brinde Você vai deixar o like, um comentário e falar assim: Ó, oh, tieti, valeu, não sabia. Me deu uma dica muito boa. Então, tamo junto, mano. Só te ajudei já tá, já tá valendo. Beleza, vou vir aqui. Esse vídeo aqui, ele não vai ser no intuito de ser muito engraçado, ele é mais escrever para a pessoa, é, vai ser engraçado algumas partes, é verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é mais pra pessoa, exemplo assim, aprender a evoluir a conta, beleza? Okay. Porque muita galera que tá assistindo minhas lives é muito numbizinha, sabe? Não tá upando a continha bem. E eu quero mostrar para vocês que eu sei upar minha conta, entendeu, galera? Eu posso deixar a galera upar a conta, mas eu sei upar minha conta, beleza? É porque tipo assim, às vezes a gente não tem tempo deixa a galera upar, daí às vezes entra uns caras na live que quer atenção, né? Daí fica tentando quer ver falar: "Ah, não, coisinhas aleatórias", entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês que eu sei upar minha conta, essa continha aqui, e eu vou, além de upar, ela, eu vou sortear para vocês. <risos> Eu não vou. Tipo assim, se o vídeo que eu fazer o sorteio não bateu as visualizações legal, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer em live. E esse vídeo aqui vai ficar grande, na moral. mas tudo bem, que a gente não faz para nossos inscritos aqui, né, mano? Faz um vídeo até gigante aqui pra vocês. E galera, na moral, eu tô focado no canal, então vocês deixam o like. A hora que vocês veem que tem live no canal, se tiver condição, já faz aquela donation. Se quiser comprar uma evolução nossa para colocar sua conta 29k, tá aparecendo aí o Facebook. Tá aí, vai ficar o Facebook aí Pra vocês entrarem em contato Facebook e o Discord tá na descrição Mas eu vou para ver A montaria aqui A montaria tipo assim Eu, eu não sei se eu, eu vou dar um suporte aqui, galera Porque eu preciso que vocês deixem o like, mano Vocês estão assistindo o vídeo Às vezes você assiste o vídeo até o final Mas... Cara, o que que importa aqui no vídeo é o seu like e o seu comentário, entendeu? Seu comentário e seu like vai ajudar muito. Mas se você pegar o vídeo e divulgar, eu quero ver esses vídeos aqui do DTank Next. Vamos apoiar esse primeiro vídeo com 100 likes. Vamos apoiar? Porque eu sei que a gente consegue, galera. Porque muita gente assiste a live. Se você pegar esse vídeozinho aqui e mandar pra galera que tava na live, mandar para um amigo seu que gosta do DTank Next com painel e a versão 10.2D, o que, que você vai fazer? Você vai estar tá divulgando quer ver, o vídeozinho do Tietchê, Vai estar tá ajudando quer ver, o canal e vai estar tá ajudando o servidor a ter mais gente, entendeu? O link do servidor está na descrição, mas para você entrar você vai ter que esperar 5 segundos. 5 segundos que não vai matar sua vida, vai custar nada, entendeu? Você vê o anúncio aí, espera 5 segundinhos, pula você -se, o anúncio aí e entra aqui no Tank. Porque o Tank não me paga para mim estar tá fazendo essa divulgação. A forma de você me ajudar a ganhar uma... né Pode falar que é uma miserinha de rentabilização... É, vai me... Rentabilização... De miserinha, que vai ser é, 10, 20 centavos, clica no link, entendeu? Mas, pra você entrar, daí você vai estar me ajudando e assim a gente quer ver se você não tem condição de doar, clica no link aí, beleza? Nem que você já tem conta aqui, só dá uma clicada aí no link, ver se é anúncio e tamo junto. Vou dar um padinho aqui, vou colocar uma música de fundo aí, se você quiser saber o nome da música, daí é só pedir aí nos comentários que eu falo para você, beleza? Foi que você pegou o QVS é de montaria e mano pegou tudo que eu falei para vocês perojos de montaria tudo você vai entrar e pô, o seu, a sua montaria coloquei aqui no prato beleza com isso já deu pra pegar um fc melhor ali, um fc e uns atributos mas o que importa nesse DDT tem é que vocês entendem um o negócio é os atributos beleza galera o que importa é os atributos não, não tem muita coisa assim com o FC não não fica focado no FC Deixa o rank para os noob e os atributos para os pro, beleza? Faz isso, que você fica com bonito, cheiroso e gostoso. Tipo Tietchan. Mas agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no totem. Mas pra você upar o totem, o que você vai precisar? Vai precisar disso aqui, cara. Ó. Vai precisar do totem de pedra de runas. Isso aí é difícil de falar. Mas daqui, essa pedrinha aqui. Você vai conseguir ela no, é, no painel. Aí na terceira página, eu acho do acessório alguma coisa assim. Mas vamos aqui para o pau. Você vai vir aqui, colocar a nível máximo. Não tô entendendo porque material insuficiente para Bate, ato. Ah, tá. Como assim? Não tô entendendo. Ah, tá. Eu preciso de honra, mano aqui não sabia que ia precisar de tanta honra para upar isso mas vou deixar isso aqui para upar depois então e É que vai precisar de honra É que vai precisar de honra para upar mesmo vamos conferir aqui é verídico verídico vou pegar vou ver onde que tem honra aqui aproveitar vídeo, já tô no painel já pega as honras aqui daquele naipe ah. Acessó Itens e acessórios Primeiro Tal Deixa eu ver aqui Vamos colocar aqui Honra Será que escrevi certo? Pesquisar Acho que escrevi sim é, Beleza e Não vai precisar mais de mon é, Negócio de montaria não Mas eu vou abrir isso aqui tudo mano. Pra poder querer Não falta mais honra pra mim o que ver toda a montaria não, upar todo o top, é verdade. E, galera, agora a gente vai colocar os comandos. Comando, vou até vir aqui, ó. Esse aqui, ó, vou abrir o bloco de nota pra vocês verem o comando. Arroba Fugura. Cada comando aqui você vai ter que colocar. Então, galera, como eu tava dizendo pra vocês, vocês vão vir aqui no arroba figura, mano, ó. Olha aqui, esse aqui é os comandos para você upar. Olha lá, o comando para up Arroba Fugura, arroba montaria Você pega todos os comandos Pausa o vídeo, pega esses comandos aqui Vamos começar aqui no comando Fugura vai vir aqui Daí, ó Vai vir aqui nessas Fugura Olha o atributo que eu peguei só nas Fugura Tudo pado No moralzinho, naquele naipe filho. Agora eu vou pegar e vender essas coisinhas aqui ó, Que eu não vou precisar mais Mandar né, as montaria essa evolução vai ser foda, hein, galera? Na moral, vocês não tem que deixar muito like aqui pra mim ver se eu posto a segunda evolução, cara. Que é isso aí que vai ser o negócio. Vou ver pelo like de vocês. Se tiver muito like mesmo, filho, sem likes que eu pedi, vou fazer muita evolução aqui. Mas, igual eu falei, galera, deixa o like, mano. Porque o like motiva o cara chegar aqui e falar: não, vou fazer, vou fazer um videozinho aqui. E tipo assim. Galera, ajuda aí, mano. Compra a evolução na minha mão aqui, ó. Compra a evolução, porque tipo assim, vai me ajudar a comprar meu microfone. Eu quero melhorar a qualidade do canal, mas eu dependo de vocês para melhorar a qualidade. Daí é complicado um pouco. Porque alguns querem ver o Titi com a qualidade boa. Outros não tá nem aí, tá ligado? Esses caras que tá nem aí pro canal, os que querem ver, tipo assim, a hora que montar o servidor, os que vão estar tá querendo comprar comprar VIP, não, vai estar tá querendo ir, tem free, Ah, não sei o que, me ajuda. Mas vai ser. Vai ser aquele negócio, né, cara? Vai ajudar quem ajuda nós. Então comprar a evolução aí da minha mão, beleza? Tá aparecendo no meu Facebook aí, ó. Minha página do Facebook. Só entrar lá, aqui ó. Curtir e conversar comigo lá. Pra você responder. Se eu não responder, o ADM responde. Aquele mais. Agora vamos aqui no totem o esse, esse totem aqui. Ó. A gente já tem muita honra. Ó vai fazer igual eu fiz, cara. Ó. Vai vir aqui, ó, no painel. No painel tem tudo. Tudinho que você precisa. Vai pegar todas as coisas que você precisa aqui no painel. Vai voltar pro DDTank e vai fazer sua evolução, cara. E nada de reclamação de falar assim. Tô fraco. Porque aqui eu tô mostrando pra você como que se usa. E não é todo youtuber que mostra do... detalhe, detalhe não, mano. Eu gosto de fazer os vídeos detalhados mostrar tudo, galera. Porque vocês merecem ver. Tem uma continha legal no DDTank que... que tem painel também. Porque mesmo tendo um VIP aqui você pode querer, mesmo não tendo um VIP aqui você pode ser forte também conseguir matar todos os VIP para fazer os VIP chorar. Quem viu o último, no... quem assistiu o último vídeo vai entender do que, que eu tô falando. Mas tudo bem. Vamos pano aqui, vídeozinho, vai ficar grande esse vídeo. <música> feeling I'm sinking I need to Claro. Eu ver ver. Ah, o pau As pessoas Não, espírito de luta Que a gente esquece, né? Muita coisa para o galera Aqui eu vou acelerar o vídeo e colocar uma música Porque isso vai demorar muito Muito mesmo Desse Vou abrir as cartas aqui, mas as cartas tá bugada. Esse negócio aqui da asa também tá bugado, ó. ó vocês, viram? os os ficam passando em cima dos anéis. Que tem dúvida? Passa em cima do colar, em cima do anel. É beleza. Ah, vou pau o que mais aqui. Vou upar o tempo. Vou pau o tempo aqui. Se você não deixou seu like, deixa seu like aí, beleza? Tá, vou motivar a trazer a segunda parte aqui da evolução. Vai ter três partes, como eu disse para vocês. Se eu ver muito like aqui nesse vídeo, tá ligado? Já traz muito mais vídeo. E aqui a evolução na moral. Pra vocês é rapidinho, porque eu acelero o vídeo. Eu não quero deixar um vídeo chato pra galera assistir. Mas essas partes que vocês sabem que, e pra quem joga DDTank, sabe que é difícil para esses negócios. Mano, é bem difícil mesmo, galera. Porque a gente tá que vê, faz um. às vezes dá duas, três horas de vídeo. Arquivo bruto, mano. Um vídeo assim de arquivo bruto duas três horas você tem de picotar o vídeo cortar acelerar o vídeo eu vou até postar para vocês um vídeo bem editadinho bem cortadinho e bem explicado mano porque nesse vídeo eu expliquei as coisas certinho se você não saber upar cara hoje já é no bicho você mesmo mas se você quiser comprar minha evolução tá barato é só entrar em contato página no facebook e fala o preço mas tudo bem vamos aí pan na continha se quiser entrar no grupo do discord na descrição é, me segue nas redes sociais aí também, beleza? Porque é muito importante Eu sempre postando as coisinhas lá no Instagram, Facebook Minha página no Facebook Sempre tem meme, muita coisa lá Tem meu Facebook pessoal aí também É, vamos upando assim rapidão, que até é melhor não deixou full O tempo tá full Até dá uma bugadinha aqui, ó Tô com 70 milhões. Uma, 12k de atributo já. Daquele naipe. Agora eu vou vir aqui, ó. Usar isso aqui. No um encantamento. Então achando que eu vou ter de revogar. Pra poder usar o encantamento. Vamos ver se eu vim aqui no ferreiro. Desbuga. Agora vamos lá encantar. Então, vou ter de revogar. Não, desbugou. Você vai no ferreiro que desbuga. Vou começar pro amor eterno. Aqui, galera, eu vou ter que acelerar o vídeo de novo. Então So I've come to the conclusion just a rotten piece of Bom galera, eu uprei o primeiro aqui e deixei que ver acelerado aí pra vocês. Depois eu fui lá e upei tudo, coloquei tudo e ejetar aqui, ó. Upei e ejetar tudo. Demora um pouco mano, mas isso aí a gente vai rapidinho, né? beleza? Agora. Deixa eu ver quantos que eu vou pegar de tributo. Tô com 20k de FC atributo tá quase quero pegar pelo menos uns 20k de atributo 23k 20k se pegar os 20k já tá bonito o né? negócio <música> Tá tudo aqui. I'm own, I feel the rain crashing down, All around this empty town, We're searching for the lost and found. care, like voltei aqui, eu coloquei o 5 aqui, E tudo. E beleza, peguei isso aqui de atributo, 15k de defesa, 12k de, de sorte, mas ainda tem que colocar as pedras aqui, então vou ter de relogar. Demorou muito para o pai subliminar, deixar tudo 5, para deixar esse negocinho rosa aqui, ó, esse, esse negocinho rosa tem que deixar o subliminar 5. Sai meio que é ruim, porque tá com 1.800. Ah, esqueci de avisar um negócio para vocês. Galera, você vai vir aqui em webshop Vai pegar essa arma aqui, ó Que é ela que tá 250 de dano Você vai vir colocar seu nick, conta sub Do tchê preço, quantidade Comprar ele Aí foi enviado pra minha conta Eu só vim aqui no correio tá aqui, ó 250 de dano, beleza? Vocês vão ver que eu consegui pegar aqui Agora a gente vai ver quanto que vai dar de tributo essa arma de 250. Fazer aqui, hum, beleza. Não, deu muito mais atributo é uma 250 de dano, é porque eu tô com a arminha meio ruimzinha, galera Se eu colocar uma arminha boa Cuidar, evoluir o evoluir ele pro nível 50, que é esse negócio de erva já minha Vou despertar, vou colocar esse aqui para seguir colocar a aqui pra seguir Embelezar, também já deu um culpado Tem um sacrifício pra você colocar o pet nível 65, né Vamos colocar ele aqui em 65. Vamos ver se tem como aqui. Começo em 61. Cuidar. Embelezar. Avanço. Vamos tentar aqui, vamos ver. Deu sucesso. Isso aqui vai demorar muito, galera. Pra mim conseguir upar. Eu já coloquei nível 65, né? Não, 62 pelo menos. Vou deixar aqui tudo full e já volto. No galera, eu tô fazendo essa imagem. É... no galera, eu tô fazendo essa evolução de madrugada o que, que acontece. Deu trampo, mano. Muito trampo nessa primeira evolução, mas consegui colocar tudo aqui, ativei tudo eu subliminar. Deixei no máximo. Deu trampo, na moral. Tá tudo ó, tudo no máximo. Vou pausar aqui por causa do cachorro engraçado que o cachorro só vem latir de madrugada né aparece a hora que os bichos atendem os cachorro. É, beleza vou colocar 80 80 80 80 e 80 isso aqui eu também tem que colocar aqui pera não mas tem um aqui que é melhor essa daqui que eu tô usando tem um aqui que é bem menor, Olha lá, 115 Essa, é essa daqui mesmo Oxa. 125 150, aí sim Então, galera Vou ficar com esse vídeo por aqui Eu coloquei as pedras tudo full 10 aqui, mano Eu ia deixar tudo as pérolas, né Mas eu coloquei tudo full 10 Também fiz um negócio, galera eu Vim aqui nas cartas, deixei tudo Full, 40, é, full 80 foi 80 e com isso eu peguei 20k de atributo, mano. A continha tá com gold subliminar 5. Em tudo, essa evolução foi top. Na moral, E sabe quantos que eu peguei? Como que eu peguei esse FC? Em duas horas, mano. Em duas horas eu peguei esse FC todo, galera. É vou colocar duas horas e meia, mano. Mas eu fiz um up muito bom porque a galera não consegue upar. E Essa continha eu vou sortear para vocês. Mas quem assistiu o vídeo até esse momento. Comenta, é, digita 23 aí nos comentários. E também não se esquece de deixar o seu like. Se você for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, comenta, um, comenta alguma coisa criativa e o número 23. E galera, não se esquece, mano. Me segue nas redes sociais. O link desse dedito tá na descrição. Tá curtindo essa evolução? Até a próxima evolução, sem likes, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tchê e falou!